Você conhece o real poder das velas e sabe que utilizar ela nas suas magias pode ampliar a potência delas? Você sabe o significado de cada uma das cores dentro dos seus feitiços? Não? Então não perde tempo, vem assistir esse vídeo que eu vou contar todos os segredos de como utilizar a vela nas suas magias. E aí, bruxarada! Tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que sol possa iluminar o nosso.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 construção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 com eles, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia, certo? Me segue no Instagram arroba e deixa aqui embaixo nos comentários me dizendo se você já trabalhou algum tipo de magia com vela e qual magia você fez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 Agora a gente vai para a vela de cor vermelha, tá? A vela vermelha ela representa o sangue, ela representa a potência, ela po representa a vivacidade. Você pode utilizar o vermelho para ampliar a potência sexual de alguém. Você pode utilizar a vela vermelha para poder trazer mais ação para uma coisa. Ah, aquela coisa está muito parada, aquele grupo está muito parado, eu vou fazer ele agitar. Você pode usar o vermelho para poder aumentar o desejo. No geral, de qualquer coisa. Ah, eu tô muito triste essa semana, parece que eu não quero fazer nada. Vai lá, acende uma vela vermelha, se magnetiza com aquela força, traz esse desejo pra você. Eu quero conseguir alguma coisa, eu quero que alguém me ajude a fazer alguma coisa. Acende uma vela vermelha com essa intenção, pra que as coisas elas borbulhem, elas criem vontade. Você pode também utilizar a vela vermelha para criar confusão na vida das pessoas. Porque o vermelho faz isso, Certo? Então, assim, o vermelho, ele é uma cor muito poderosa e intensificadora no geral. A cor azul, ela fala sobre a compreensão no geral. O azul, ele reduz a frequência. Enquanto o vermelho, ele aumenta a energia, o azul, ele baixa a energia. Eles também são cores que são extremos opostos, certo? Então, com o azul, eu posso pegar uma pessoa que tá agitada e deixá-la mais calma. Eu posso reduzir a energia de um ambiente. Eu posso diminuir a potência de alguma coisa ou de alguém, tá? E quanto mais escuro é esse azul, mais voltado à calma ele é e pode chegar à depressão. Então, se eu sou uma pessoa normalmente triste, se eu sou uma pessoa normalmente melancólica, é, trabalhar a magia pra mim com a cor azul não funcionaria. A menos que você esteja num dia complicado e você precise colocar os pensamentos no lugar, aí você pode trabalhar os seus pensamentos, aquela sensação que você não está conseguindo resolver as coisas com o azul, para que o azul possa trazer clareza, trazer um pensamento seguro, trazer um pensamento reto para dentro daquela situação. Você pode utilizar o azul, por exemplo, para trazer paz para um relacionamento, para fazer com que aquelas pessoas centrem o pensamento delas. Você pode usar a vela azul para trazer raciocínio para uma pessoa que não está querendo pensar uma pessoa muito irritada, uma pessoa muito brava você pode diminuir a intensidade de uma pessoa utilizando a vela azul o azul tem esse poder naturalmente a cor verde é a cor que é relacionada com a terra. A gente pensa em grama, a gente pensa em árvore, a gente pensa em mato. Então é a cor que traz a vida, que traz a prosperidade, no geral, para a nossa mesa. Muitas pessoas elas acabam utilizando o verde como a prosperidade financeira. Na minha visão, não é muito, muito recomendado, porque o, a energia do dinheiro ela gira em outra frequência. Então, para mim, o verde ele é mais recomendado quando você quer trazer a prosperidade alimentícia, a prosperidade para o seu lar no sentido palpável e não no sentido de dinheiro, entende? Então, você pode utilizar o verde para fazer magias para poder manter a sua dispensa cheia, para não faltar nenhum tipo de alimento, para não te faltar nada no geral. Você pode utilizar o verde para poder trazer cura, porque o verde também representa a cura, para curar o interior e curar o externo também. Ah, eu tenho alguém doente na minha família, vou lá acender uma vela verde para poder trazer essa energia de reconstrução que vem da terra, essa energia de saúde, essa energia de vigor. Então, o verde ele traz essa força. Você pode alimentar seus feitiços de, de construção com o verde, de cura com o verde. O verde ele sempre vai trazer para você esse tipo de poder. A cor amarela é a cor do sol, é a cor da luz e a cor da prosperidade do dinheiro, certo? Do ouro, ok? O amarelo é uma cor de extrema intensidade. Poderia dizer que ele é tão intenso quanto o vermelho, mas ele é voltado para outra frequência. O amarelo também é sexual? Sim, o amarelo também é sexual, mas ele não é... É, não é tão direto, vamos dizer assim, fosse é aquele sexo adolescente que tá se descobrindo, que tá se conhecendo, que tá compreendendo a sexualidade, por isso normalmente a gente usa o amarelo pra trazer vida pras coisas, trazer vontade pras coisas, trazer ímpeto pras coisas é uma cor também, assim como o vermelho se você tá parado, se você tá cansado você trazer isso pra você o amarelo tá, traz criatividade clareia a mente, sabe? Você tá naquele momento que você não tá conseguindo criar não tá conseguindo desenvolver, parece que não abre uma solução na sua vida, o amarelo vai trazer essa solução, ele vai iluminar, ele vai trazer boas ideias, ele vai trazer o dinheiro também, você pode fazer magias com dinheiro utilizando o amarelo, para trazer ó, as verdinhas, para trazer as moedas, para trazer o ouro, para trazer aquilo que é físico, ok? Então você pode utilizar a força do amarelo para trazer essa energia para sua vida, para fazer magias com relação a isso. O marrom é a cor da madeira. É a cor da estabilidade. É uma cor até que pode trazer a cara do antiquado, certo? O marrom é os pés no chão. O marrom, às vezes, é até a... é você ficar parado no tempo, ok? A cor marrom, ela vai fincar à vontade. Ela vai trazer a energia ali e permanecer ali. Eu não quero que uma pessoa ou que alguma coisa saia do controle. Eu utilizo marrom para fincar ali o que ela é. Certo? Eu utilizo o marrom para trazer também na cabeça das pessoas que flutuam muito pé no chão. Eu utilizo o marrom também para permanecer coisas que eu quero. Eu não quero perder alguma coisa, eu não quero perder uma casa, eu não quero perder um carro, eu não quero que alguma coisa seja vendida, eu quero que ela fique na minha posse eu posso utilizar o marrom para esse tipo de magia. Eu também posso utilizar o marrom para entrar em contato com os meus ancestrais, com o conhecimento do passado. Eu posso utilizar o marrom para falar com os meus guias espirituais, se eu quiser, com uma linha mais direta de conhecimento, aquilo que não foi revelado, aquilo que é oculto. Eu posso utilizar o marrom para poder invocar espíritos que, é, que me tragam informações para coisas que eu preciso. O marrom, ele tem essa conexão direta com o outro lado, mas voltado para o conhecimento escondido, que precisa ser revelado. A cor rosa, como eu disse para vocês, ela mistura do vermelho com o branco. Então, o vermelho perde a sua intensidade, passa a criar uma outra força. Então, o rosa é a cor do amor puro e verdadeiro. É a cor do carinho, da reciprocidade. É a cor daquele amor é, afetivo, sabe? Afetuoso, sem a, a necessidade de troca. Aquele amor mais sincero, que acontece assim, tipo, e a gente não espera. Então, com a cor rosa, você pode desenvolver o amor, fazer crescer, fazer nascer, fazer surgir o amor, certo? Fazer com que um lugar que é triste, um lugar que não funciona, passe a ter amor e carinho, ok? É... Você pode atrair o amor puro para sua vida com cor de rosa. A cor rosa, ela traz essa pureza para as coisas, ela traz essa verdade. A cor laranja é a mistura de vermelho com amarelo. Então pensa só, são duas forças de potência alta pra caramba. Então laranja ela é a cor da velocidade, ela é a cor da comunicação desenfreada, ela é a cor do, fa do fazer as coisas sem parar, é a cor da ansiedade. Com laranja a gente traz a ânsia, a gana de fazer as coisas sem tempo, mas que aconteçam rápido. Então com laranja a gente acelera os processos, acelera a vida, acelera as coisas como um todo. A cor laranja tem a potência de duas cores extremamente fortes. Então cuidado com utilizar laranja, você pode conseguir as coisas muito rápido e nem sempre serem boas como você imaginava. Nossa última cor de hoje... É o roxo. O roxo é a mistura do vermelho com o azul, que são duas cores o quê? Opostas energeticamente. Enquanto duas cores opostas ou duas coisas opostas acontecem de se unir, elas trazem o novo à vida. Então elas trazem o quê? O caminho do meio. O roxo é o equilíbrio, o roxo é a espiritualidade. O roxo ele é a força superior na Terra. Ele é o contato com os deuses, ele é o contato com os guias espirituais, ele é o contato com as forças de luz e do outro lado. O roxo ele acalma a nossa mente, o roxo ele nos amplia o contato. A cor roxa você pode utilizar para poder aflorar os seus dons de evidência, para ampliar a sua magia, para ampliar o seu controle mágico. O roxo ele é maravilhoso para se trabalhar o outro lado da maneira mais pura e concisa, porque ele é o caminho do meio. Estas foram as cores que eu decidi trazer pra vocês. Se você quer saber um pouco mais sobre outras cores que não tenham aparecido, ou outras coisas relacionadas à magia de velas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso pensar em gravar um vídeo um pouquinho mais robusto, com técnicas ou maneiras de se fazer magias e feitiços com isso. Quem sabe eu não crio uma coisa nova e um pouco maior pra vocês, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Me segue no Instagram, arroba Muito obrigado por ter estado mais uma vez aqui comigo e por esse encontro maravilhoso. Que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!